É, tropa, parece que a eleição do Senado está deixando o Brasil em chamas. Horas, as tias do Zap agora já têm até uma lista de quem são os traidores. Podem ter certeza que essa eleição para presidente do Senado, tanto da Câmara dos Deputados, são as mais importantes da história do nosso Legislativo. Não só porque as coisas estão em jogo não não não gente é porque pela primeira vez na história nós temos todas as tias e tios do Zap unidos com um único objetivo isso daqui é incrível porque pela primeira vez o Brasil inteiro está olhando para o congresso tá olhando para o Legislativo e falou nossa seleção é importantíssima cara nossa senador é um cargo importantíssimo Parece que cada vez mais estamos aprendendo. Então, não é só importante para o que vai acontecer agora, mas veja, para o que vai acontecer daqui quatro anos e no futuro. As pessoas sabem o quão importante o Senado é agora. Então, quem está votando lá a favor do Pacheco pode estar tá agradando o Lula, o PT, mas não está agradando as tias e tios do Zap. E já entraram no livrinho, sabe? O Death Note. Tem a do Zap Note, onde elas colocam lá a sua fotinho, o seu nomezinho e bye bye Pode ter certeza que você nunca mais terá apoio delas, tá? E aqui já tem a lista ali, já de seis, que se dizem de direito e apoiam o candidato do Lula. E aqui tudo a gente já sabe, né? Então, primeiro, como vai aí o placar, certo? Precisam de 41 votos. Vejam como o Pacheco, que achou que estava lá na frente, que estava garantido, Está com 38 e está cada vez mais difícil ele avançar para 41. Né? Isso daqui poderia ser levado para um segundo turno, não é mesmo? Eduardo Girão está com dois ali, só atrapalhando. Sai daí, Eduardo Girão. Passa os votos para o Marinho, pelo amor de Deus. Não encontrados senadores foram quatro, indecisos dez. Ou seja, a gente precisa urgente virar esses não encontrados indecisos. Pode ter votos ali sendo escondidos, mas Todo mundo irá saber em quem votou em quem. Para que você, que votou lá no seu senador, saiba se ele está indo a seu favor ou a favor do Dilma. Tem gente que pede a votação secreta, para que seja nas escondidas, como o um moleque lá do Novo. Mas, gente, é muito importante que você saiba o que está acontecendo com o seu voto. Já que não é uma democracia direta, já que não é nós que iremos eleger. Que os senadores revelem se tem rabo preso com o Lula ou não. E se tiver rabo preso, pode ter certeza que na próxima vai ter muito mais dificuldade de se eleger, certo? Isso daqui é a pressão que temos que fazer, cara, de forma respeitosa. Procure os senadores do seu estado, tá? São três por estado. Não precisa cobrar muita gente, não. Aí só três senadores, certo? Mas eu quero que vocês vejam que o impacto causado, independente do resultado, como vai sair de tarde, né? A eleição começa agora às 16 horas, mas vejam como alguns sites de notícia estão passando a informação. Horas antes de eleição no Senado, diz na UOL, time de Pacheco reduz previsão de placar. Uh, tadinho, não vai ser tão fácil quanto vocês pensavam, não é mesmo? Eles ainda contam com a vitória, certo? E diz ali que o Marinho tá pra trás, mas novamente, já tem... A própria UOL diz aqui, neutros do União são 10 e do Podemos 4. E são nesses que temos que focar nesse momento, certo? Aqui é outro site, o Poder 360, diz assim. Pelas contas do Planalto, disputa no Senado será por dois ou três votos o uh, mas o que é isso o que está acontecendo Eu ia ser de lavada Dilma não tinha garantido já os três poderes só para dimensionar vocês só para ter uma pequena palhinha do que poderia acontecer hoje nós temos três poderes a direita não é foi completamente suprimida foi calada censurada blá blá blá blá né nunca acabou agora e a esquerda a esquerda gente está cada vez menor eles achavam que tinham os três poderes que tinha a televisão que tinha os influenciadores mas aparentemente não é bem assim não é mesmo mas que coisa se bolsonaro conseguiu senado gente não é quando eu digo bolsonaro a direita porque todos eles estão aliados com bolsonaro Pode ter certeza que é impeachment que vai rolar, né? E Lula sabe que qualquer deslize, se a popularidade dele for ladeira abaixo, o próprio Rogério Marinho não vai pensar duas vezes em abrir o um impeachment, né? Da mesma forma como a Dilma Anta caiu, o Dilma vai cair também. Então, né? Fora isso, imaginem a CPI de dia, do dia 8 sendo aberta, que a esquerda não quer abrir essa caixa preta, porque está muito bom para eles culpar alguns influenciadores na internet, certo? Então imaginem o sonho que seria, cara. Seria uma reviravolta da história, Bolsonaro não ter sido eleito... Pro executivo, mas o legislativo de repente, assim, sem ninguém esperasse da direita. Lembrando, nenhuma previsão dizia isso. Nenhum influenciador, nenhum especialista analista em política poderia imaginar uma disputa tão acirrada assim no Senado, cara. Isso aqui é coisa de outro mundo. A gente tá vivendo na Lente, mano. O que, que tá acontecendo? Tá, e assim, para você ver, a esquerda foi atrás de todos seus asseclas para simplesmente tentar de tudo tá a notícia que é a seguinte a eleição no comando do Senado na quarta-feira tem gerado grandes expectativas alguns senadores já adiantaram o voto como Alessandro Vieira do PSDB que declarou ser favorável ao colega Rogério Marinho do PL olha que incrível ele é quem esperava o PSDB mano o PSDB mano não tá isso aqui não é, incrível, é a vida real ah, é pressão das tias, velho Ninguém aguenta, tá? Então eu sei que o Moraes Censure 10 milhões, bilhões De tias de zap aí, mano, não vai dar certo não Tá bom? Esquece, porque esquece na disso, puta contra Rodrigo Pachi. A defesa desagradou o influenciador Felipe Neto Que criticou o parlamentar E os dois discutiram nas redes sociais Em entrevista à Rádio Fã FM Vieira declarou voto em Marinho E justificou Eu entendo que é necessário ter uma alternância de poder no Senado Apesar disso o posicionamento desagradou o youtuber Felipe Neto, que marcou o próprio senador na postagem para criticá-lo e ressaltou que ele ainda pode mudar a intenção de voto. Senador Alessandro, você se destacou na CPI da Covid contra a gestão de genocida de Bolsonaro. Agora apoia o capacho dele para a presidência do Senado? essa vergonha manchará para sempre sua imagem ainda há tempo de mudar o Felipe Neto achando que faz alguma pressão Felipe Neto seus eleitores não votam animal de teta já as tias do Zap todas elas votam e aí fica um pouco mais complicado né você bater de frente tentando lá fazer o que as tias estão fazendo de melhor o próprio senador viu a mensagem do influencer e alegou que a eleição presidencial acabou e não se deve polarizar a disputa ao Senado entre os candidatos que são apoiados pelo presidente Dilma e o ex-presidente Bolsonaro. Felipe, aquela CPI seria engavetada pelo Pacheco se eu não fosse o STF brigar por ela. Acredito que mais dois anos já o e Pacheco é ruim para o Senado e para o Brasil. Mas respeito a sua opinião, a eleição presidencial acabou e a tal bolsonar base bolsonarista é muito pequena no Senado, afirmou. Mostrando aí que não adianta, pai. Vocês podem chorar, podem reclamar, pode perdiar, né? Aqui tem outra notícia só para finalizar, né? Toledo. Eleição no Senado pode dar poder de CPI nas mãos da oposição de Lula. Também na UOL, né? ó oh, o desespero da esquerda, velho. Bateu, mano. Bateu e foi forte, certo? Por último, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Também, por 10 reais você pode participar da nossa sexta rifa e apoiar o canal. Tamo junto. Né? Concorram um o celular Samsung conservador dos bons costumes, não é esse chinês vagabundo? Não, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.